Eu tava sozinha aqui em casa, aí começou os vidros da das janelas aqui, batendo demais, quase assim, a ponte quebrar. Eu estava sentada na sala e assistindo jornal, porque eu estava falando, jornal, não Aí os vidros estavam em tempo de quebrar, eu falei, meu Deus, aqui nunca deu tremor de terra, será que a terra está tremendo? Eu tava dentro de casa, Aí, eu falei assim, agora eu vou almoçar pra me ver a novela. E eu só percebi que tinha alguma coisa de errado, quando eu ouvi um barulho intenso e o barulho foi aumentando e eu não entendi o que que era. Primeira coisa que a gente pensa é no, nos meus irmãos, cara, o que que aconteceu e tal. Liga, aí dá aquela coincidência que você liga pro telefone deles, ninguém atende. Pô, aconteceu alguma coisa. Nossa, parece que tá pegando fogo. Aí meu marido falou assim: "Eu vou ver o que que é". Que eu saí aqui, aqui ali do outro lado já tava só que é poeirão. Quando eu cheguei na porta da minha sala que eu olhei a minha esquerda, que eu vi aquela poeira imensa de minério e árvore quebrando e um barulho muito alto, eu só pensei em correr. Aí quando meu marido já cá fora para ver, falou assim: "Não é delene, é nem fogo não". É a barragem que estourou. Como assim a barragem estourou? Não teve um aviso, ninguém falou. O que, que que é isso? E não entendia a situação. O barro já tá chegando aqui perto. A sirene não tocou. Sabe, foi igual fonte de terror. Aí quando a gente chegou na rua, eu vi todo mundo lá chorando e aquela coisa, eu tô assim, gente, o que que tá acontecendo? Porque aí alguém, eu nem me recordo que eu fiquei tão nervosa, a barragem estourou. Eu sou nascida e criada aqui, inclusive eu, eu lembro das primeiras pedras de minério que foram arrancadas ali. As minas da Companhia Vale do Rio Doce, na chamada Zona Ferrífera de Minas Gerais. Mais de 10 mil empregados colaboram para o crescimento da Companhia. antepassados, bisavós, falava que aquele terreno ali era da gente. Só que meus avós falaram que aquilo ali não tinha valor, porque era muito, só pedra. Eu nem sei o que, é que eles fizeram com aquilo. Mas isso aqui, esse lugar aqui era nossa aqui era bom demais, esse lugar nosso aqui. Roça, né? A gente vivia muito tranquilo aqui. Por isso que agora a gente está estranhando com esse problemada toda que está acontecendo aí. A gente perdeu várias pessoas ali dentro, meu neto está ali. Meu sobrinho tô... hum. E tem muito conhecido também, sabe? Que foi criado aqui com a gente, está ali dentro aquele barro ali, eu creio que aquilo ali é uma coisa que podia ser, ter sido evitado mas a firma não tomou providência nenhuma até que aconteceu dão informação do que está acontecendo com a gente aqui, você não tem informação nenhuma. Eu tá interando 12 dias hoje que eu espero por um resultado de encontrar meu filho. Ninguém dá valor vem me procurar pra falar, ó oh, seu filho tá aqui. Quando conversa comigo é vir procurar se eu tô bem. Como é que eu vou estar tá bem se eu perdi meu filho? Enterraram ele na lama, tá lá. Ninguém me dá notícia, ele veio pra cá pra trabalhar, não foi pra morrer não. Porque tem poucos dias que foi casado, tinha tem tem a esposa dele, tinha a casa dele e eles tiraram tudo isso dele. E para completar, estão tirando ele de mim. É vir para cá todo santo dia esperar um resultado, ver se alguém vem me confortar, para falar comigo, ó, encontrar o teu filho. Nem que com um pedaço dele, eu quero ele de volta. Eu quero enterrar meu filho. Tudo por causa da ganança, do infeliz que não soube ter controle no, no que ele estava fazendo. Ele só queria dinheiro e mais nada, só dólar que ele queria. Ele não estava importando o tanto de vida que ia perder, não. Cadê que ele não vem aqui pegar na minha mão e procurar o que é que eu estou passando, o que, é que eu, por, o que é que aconteceu com o meu filho? Ele não vem. Eu não conheço ele. Eu só sei a fama que ele destruiu meu filho. E destruiu meus... vários filhos aí. É muita mãe chorando, é muito pai chorando, é muito irmão chorando. É um dos maiores massacres cometidos pela Vale. É, e um dos maiores massacres no Brasil, a gente estima que vai passar de 400 mortos, né? então a dor dessas famílias, a dor de perder um ente querido é muito forte. Nenhuma barragem rompe do nada, né? significa que ali ocorreram negligências, é, ocorreram, ocorreu a diminuição de investimentos, e o que eu pude perceber, acho que a primeira semelhança, as mineradoras não se importam com a vida das pessoas. As mineradoras elas tentam impedir a auto-organização das pessoas, é, elas criminalizam os movimentos populares e sociais que vão atuar ou que já atuam na região, é, de forma a responsabilizá-los por por aquilo que a responsabilidade é das consequências é, do crime, então ela faz esse controle, ela tenta controlar o impacto na sociedade do crime que ela comete. Então, as informações, elas não são todas dadas de uma vez, né? Em 2015, a, a, a Samarco teve a cara de pau de dizer que havia um abalo sísmico, e que, portanto, a primeira justificativa para o rompimento poderia, né? É, ser isso, então elas, elas controlam as informações que a população vai tendo acesso e faz o controle também é, dos processos para determinar quem é atingido pela, pelo rompimento de uma barragem e no nosso caso agora de Brumadinho, eles controlam controlavam no início né, a lista inclusive daqueles desaparecidos a atuação da Vale é clara né? ela, inclusive ela está mais profissional do que no um crime Mariana ela montou uma estrutura que estranha a comunidade. A comunidade não participa daquilo que inclusive ela, ela, ela era dona. Então ela ocupou tudo aquilo que é de assistência aos atingidos. E com uma postura extremamente, eu diria, truculenta. De tentar ter todo o controle das, das informações e ingerência em relação aos atingidos. Era Samarco que dizia o que o atingido tinha direito, era Samarco que invisibilizava as mulheres, porque na concepção da Samarco as mulheres não têm renda própria, elas dependem da renda da casa, e no reconhecimento do atingido, reconhecia o homem e desconhecia a mulher como atingida. Os cibeirinhos, a situação é muito crítica, porque a Samarco não reconhecia o seu direito, e aí no sentido de da recuperação da sua imagem, criam uma fundação. Ela, elas têm ingerência direta a, nos atingidos através de uma fundação que elas comandam, que é a Renova, né que renova os problemas, na verdade, cada vez mais, né e isso a gente está lutando agora para não se repetir na bacia do Paraopeba e aqui em Brumadinho. Começou tudo depois da tragédia. né a gente continuou dormindo aqui, os helicópteros passando, as paredes balançando, aquele negócio todo. Aí eu fui avisando o pessoal lá na frente, falei, gente, ah, o telhado da minha casa lá tá, tá... Tá destelhando, tá destelhando. Ah, espera que a gente vai lá olhar pra você e tal. Não sei o que, e não tiraram a gente daqui. A gente continuou aqui. Aí foi até que chegou um, um, um dia de manhã, que a gente tava dormindo no outro quarto lá dentro lá, e escutei um barulho. que Eu olhei aqui, essas telhas já tava tudo voando pra cima e eu e meu sobrinho, como meu, o outro irmão meu já tinha saído pra trabalhar, e meu sobrinho saiu correndo, não deu tempo pra pegar nada. falou falei, gente, não tem tá como a gente ficar aqui arriscando a nossa vida com os helicópteros passando, e como vai parar os helicópteros, as buscas do pessoal, não tem como. Aí cheguei lá na frente, procurei o pessoal pra ver se eles colocavam a gente em algum lugar. Nos primeiros momentos eles falaram que não podia estar tá assumindo nenhum aluguel pra gente tá? do jeito que eu fiquei com a minha roupa do corpo lá, foi até que vinha um, um temporal aí, aí que, aí que você está vendo aí, ó. É, molhou tudo, esse começou por esse quarto, passou pelo outro, molhou, quebrou minhas televisões, Não é como se diz. Dá pra gente ver alguma coisa, agora a gente tá lá na outra casa lá, sem nada, dormindo no chão, ninguém dá apoio em nada. Tá triste. Que tinha forro arrancou tudo olha aí pra dentro pra você. e mais nada isso foi causado pelos helicópteros porque eles estão fazendo os voos arrasantes né as manobras no, no campo do lado aí ó e o helicóptero passou baixo aí e já foi tirando as telhas derrubando tudo a eletricidade aí de pendurada aí ó eu tive que desligar o padrão lá desligar a geladeira perdi meus alimentos que tava dentro da geladeira tudo porque ninguém correu atrás para estar tá me socorrendo. O que aconteceu aí na, em volta, isso é um crime, cara. Isso é tentativa de homicídio. Quando eu trabalhava lá dentro, ela falava que a vida, em primeiro lugar, é uma mineradora que ela é mundial, ela tem os, é, tecnologia muito avançada para saber que uma barragem tá, E assim, isso já veio acontecendo. Não é a primeira barragem que estoura dela. Aquele tanda de cova ali, ó, esperando já o pessoal chegar. Porque o próprio cemitério aqui não, não, não, não suporta o pessoal que tá desaparecido. Aí tá essas covas abertas, esse sofrimento danado aí. Esse é barulheiro aí com a cabeça da gente. Até na hora que... Dormindo, você escuta esse barulho aí. Eu fico imaginando depois que acabar tudo essa esses, o barulho assim que vir um silêncio. Se o psicológico do pessoal aqui como é que vai ficar? 2010 teve uma lei que garantiu a Agência Nacional de Águas fazer um estudo e uma listagem dessas barragens. Primeira constatação, até 2017 a agência conseguiu listar 24.092 barragens. Dessas, apenas 58%, 13 mil e poucas, tem algum tipo de é, liberação de outorga, autorização e licenciamento. A maioria está informal, ou seja, mais de 42% são informais, não tem nem sequer dados. Por incrível que pareça, né, dentro da, dessa listagem, tem as que estão em situação de maior risco. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem das 740 barragens, 50 estão na lista de maior risco. Nessas 50 não estava a barragem de Fundão que rompeu e não estava a barragem de Brumadinho né, ali no, da mina do Código de Feijão. Ou seja, essa questão da segurança de barragens é uma verdadeira caixa preta. 97 com a privatização da Vale do Rio Doce, foi um escândalo, né, uma empresa que valia mais de 100 bilhões de reais na época, ser vendida por apenas 3 bilhões, é, ou seja, foi entregue né a especuladores privados e a partir daí a empresa então deixa de ser estatal e passa a ter uma outra lógica, que é garantir o lucro acima de tudo e de todos. A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver a força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. O leilão que estava marcado para amanhã cedo foi suspenso por causa de várias liminares conseguidas na justiça contra a privatização da empresa. Os manifestantes estavam desde o começo da tarde na frente da Bolsa de Valores do Rio. Agora há pouco, o batalhão de choque da Polícia Militar chegou e dissolveu a manifestação com bombas de efeito moral. A Vale precisa ser privatizada. A Companhia Vale do Rio Doce está agora nas mãos da iniciativa privada. Nós estamos vivendo um ciclo de 20 anos de privatização e agora começamos a escolher os efeitos disso. O mundo faz guerras pela, pelas riquezas, né? pelos recursos naturais. O mundo está em guerra pelo petróleo, pela água, pelo controle né, do petróleo, da água, pelo controle das terras, pelo controle dos minérios e aqui no Brasil... Lamentavelmente a gente tem uma elite que não tem nenhum projeto de nacional, né? ela é subserviente a um projeto de exploração internacional, ela não se importa. Né? No último período, a lógica do neoliberalismo né? Ele impõe ao Brasil o preço de continuar sendo uma colônia. A Vale está dizendo que se ela é, é, paralisar as barragens né, de, de minério que ela tem hoje, 5 mil trabalhadores vão ser despedidos e, ao mesmo tempo, ela fala que eles vão ficar empregados. Né? Então, o que, que nós também queremos discutir com os trabalhadores? Por que que privatização mata? Mata atingido e mata trabalhadores também. Então nós queremos discutir o modelo de mineração, inclusive, que tem aqui em Minas Gerais. A precarização, a maior parte dos trabalhadores que morreram é, no, no crime lá em Mariana, eram terceirizados. Né? A Samarco chegou a ter 60% dos seus trabalhadores terceirizados. E tudo também tem a ver com o sistema econômico, que não é brasileiro, é mundial. É preciso manter as suas taxas de lucro, é assim que as mineradoras pensam. Trabalhava para Brasanitas, empresa terceirizada da MRS. E a MRS, no caso, é a que faz o transporte do minério nos vagões aí, né? Estranho. E lá dentro da área da Vale eu fazia a limpeza dos vagões. estaria trocando turno com o Cláudio e o Levi. Infelizmente, o Claudio que, foi, que faleceu e o Levi que até agora está sumido e eu não tenho notícias dele, infelizmente. É complicado porque o pessoal da Vale, pelo visto, não, alertou, não quis alertar ninguém, nem mesmo os próprios funcionários de classe mais baixa, né? No caso, com os cargos mais simples, né? Provavelmente ele não sabia, porque vamos supor que os chefes aí devem que quis esconder, né? Pra não deixar todo mundo preocupado. Nenhuma empresa quer ter prejuízo por conta dos funcionários não quererem trabalhar, né? E se eles soubessem que lá no pé da barragem estava vazando, eu acredito assim que a maioria dos funcionários ia bater o pé e falar que não ia ficar lá em área nenhuma, que era pra baixo da barragem, né? Aqui sempre foi um lugar muito bacana, eu gostava muito de ficar aqui. Hoje eu já nem sei se eu vou ficar aqui nesse lugar, nem né, porque não sei o que vai ser daqui das, da mineradora Vale e da Amibe. Não dá para me falar ao certo. E aí as famílias, não sei o que vai ser delas, porque, assim, como que eles vão fazer para trabalhar na situação que está agora? Entendeu? Fora que a gente está sofrendo por conta do, dos familiares e amigos que a gente perdeu. né Quem perdeu parente, no caso como eu, toda vez que for passar na estrada e que eles vão liberar, Vai estar tá pensando, ó, é, meu primo, tudo, ficar, vim aqui na minha casa direto agora. Tô lembrando aqui só, tô passando aqui, morreu aqui por causa da lama da Vale e tudo. Vai ficar aquele, aquela tristeza no coração da gente, hein? Mesmo que a Vale indenize e tudo mais, é, dinheiro nenhum vai é, apagar essa tristeza que a gente tem no nosso coração, não, é? Não tem como. Porque eles eram muito especiais pra gente, os amigos e os os primos, né, no caso, tive ficado. Eu tinha o sonho, né, de estar tá terminando essa casa, fazer de tudo para ela ficar pronta o mais rápido possível, para me poder ir morar aqui com a minha noiva. E agora eu não sei o que vai ser daqui. Não sei se eu vou conseguir terminar essa construção e tá vindo para cá com a minha noiva, entendeu? Se por acaso as coisas não voltassem como era antes, né, ter emprego e tudo que pra gente, aí, infelizmente eu vou ter que ir embora, né, deixar aí as coisas pra cá, pra trás. Nascesse no sábado, a ficha não caiu. Tanto eu, posso falar, quanto né, os meus conhecidos a gente, nossa, ficamos abalado choramos muito e avale nada no sábado amanheceu ainda aquele todo transtorno e avale nada a Vale pode-se dizer que ela foi aparecer aqui no domingo e eu nem sei te falar que horas, porque no domingo acho que teve reunião, alguma coisa lá em cima e no domingo que começou a noticiar o parque da cachoeira também porque até então, o Parque da Cachoeira não existia nem para Vale, nem para mídia, para ninguém. Eu vim para casa depois que a barragem jogou a minha casa no chão a minha e das minhas duas filhas. Aí eu vim para um lugar, minha cifra para o outro. Né? Tudo, tudo, tudo: documento, carro, eh, o meu trailer, eh, tudo, ferramenta do meu marido trabalhar aquele é pedreiro, nossa mãe, o modo de não de ficar, de viver, né? de dormir, tudo mudou, tinha pé de fruta lá. Minhas coisas estão lá, móveis, tá tudo lá, não tem como tirar. A única coisa que tem é muita tristeza, gente, muitos colegas nossos que que morreu, né? Conhecida minha de Brumadinho. Ela tinha voltado de licença naquele dia. Licença maternidade. Ela deixou o nenenzinho, novinho. Ela voltou de licença. Aconteceu a tragédia ela morreu. Ah, sair daqui eu não quero, não. Aí ah, pra, pra, pra, pra Belo Horizonte, fora com a sua braba, nem. Aqui todo mundo é amigo, né? Todo mundo é conhecido. Nem... Mas também eu gosto. Gosto e não gosto daqui. Eu gosto de ficar aqui. Porque você pode dormir de janela aberta, né? Eu gosto de morar lá em Belo Horizonte, você não pode dormir com janela aberta. Se tivesse trabalhado mais, é, tivesse mais atenção pensado, nossa, isso aqui, se, se, se estourar, é, prejudicar pessoas, vidas em risco, mas, infelizmente, a Vale só pensa em dinheiro. A Vale usa uma lógica, que é a lógica que o poder econômico controla o poder hum. político. Então a Vale é uma grande financiadora de campanha no Brasil e toda a sua, sua rede de empresas coligadas que financiam candidatos e depois cobram a sua fatura. Um projeto de lei é que garante o direito dos atingidos por barragens em todo o estado, que até hoje não tem um marco legal no estado de garantia de direitos. E outro projeto é o projeto que garante segurança das barragens, que proíbe barragens a montante, inclusive que pede... o des que pede desativar as barragens que apresentam um risco nesse momento. E isso não passou. O lobby da Vale é muito forte. E também é forte no judiciário. Então eles conseguiram até agora paralisar todo o procedimento do judiciário, dizendo que as provas foram alcançadas ilegalmente, de forma ilícita. E pararam o processo. Elas cometeram um crime. Crime comprovado, com e-mails, eles sabia que poderia romper, preferiram continuar para manter o lucro dessa marca, então a primeira constatação foi essa e nós reforçamos o indiciamento de 22 pessoas, até agora ninguém punido, pelo mesmo motivo que os projetos de lei não foram aprovados aqui nem no Congresso Nacional. É o poder político e econômico que as mineradoras têm, é preciso falar sobre isso, porque senão parece que é um um ser, um agente, né? uma empresa qualquer que comete um crime e vai ser punida. Não, nós estamos falando de um forte poder econômico, forte poder político das mineradoras em aliança né, com a Federação das Indústrias. É, é, é, esse forte poder econômico ele vai ter ramificações em vários poderes do Estado. Então, nós estamos falando em ramificações no poder executivo, nós estamos falando no poder legislativo, como também no judiciário. É um poder econômico que coloca os municípios dependentes da mineração. Então, o município ele não consegue ter uma diversificação da sua economia Parte significativa da classe trabalhadora daquele município, ou daquela região, fica vinculada é, à mineradora. E nós estamos propondo uma CPMI, estamos colhendo assinatura, porque ela é bem mais forte. A CPMI é Congresso, é Senado e Câmara. Quando você faz a CPMI, é para assuntos de grande promoção nacional, que ela tem mais força. O resultado dela é Senado e Câmara, junto com o projeto de lei, com o indiciamento, Quero pedir a vocês, parlamentares, que aqui presente, que façam justiça, que fique do, não fique do lado da Vale, pois o Congresso deve ser representado pelo o povo. Não deixe acontecer com Brumadinho o que aconteceu com Mariana. Não permitiremos descaso e violência em relação aos atingidos, pois há três anos estão sem direitos e isso é um descaso com o povo. Na horta onde eu vivi e criei meus filhos há 20 anos, foram encontrados 32 corpos. Esse lugar que era abençoado, hoje é um cemitério de inocentes. E ninguém está preso depois do crime de Mariana, que praticamente matou o Rio Doce. Então a Vale é criminosa e é impressionante como o presidente da Vale continua como estrela de cinema, falando nas televisões como se fosse um artista sobre o que, que ele fará a partir de agora. Esse sujeito, esse sim, já devia estar preso preventivamente para não apagar as provas do crime que a Vale cometeu. A Vale é uma, é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu, eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Um ano depois do crime, é, lá da, da Samarco, ela estava assim em Valadares. É, essa água aqui é a água retirada é, em Paracatu de baixo, que é um distrito. É, seis meses depois, da, do rompimento da barragem. O Igan soltou um, um relatório dizendo que teria 21, umas, 21 vezes metais a mais na água. Então, para pessoas né, ou para municípios que dependem da captação da água, que são quatro, é Paropeba, Pará de Minas, Caetanópolis e Betim. E além daqueles que dependem direto ou indiretamente dessa água, que são os pequenos produtores que mora na região, os pescadores, os ribeirinhos. Então, o um impacto na bacia de contaminação da água, é muito grande. E a bacia Paropeba, ela encontra com a bacia São Francisco em Três Marias, que também é uma uma contaminação de uma bacia grande que a bacia que, é, que banha seis estados do Brasil. Então, ou seja, nós temos uma contaminação na Bacia, São, na Bacia do Rio Doce, Bacia Paropega, Bacia São Francisco. Então, isso é de um é incalculável os prejuízos ambientais, sociais e humanos com esse crime, esse massacre da Vale. Eu estava por aqui mesmo, estava na casa de um colega meu que eu vi a reportagem, eu já vim aqui, eu só suspendi meus trem ali, depois tirei o motor. Aqui eu fico atravessando o pessoal, porque o meu jeito de ganhar o dinheiro é atravessando o pessoal aí. Fui pescando. Agora acabou tudo. Agora, depois de sempre atravessei mais ninguém. Não pesquei também, não tem condição, né? Aqui é Piau, grumatã, Dourado, Surubim, tudo que tinha aqui. Aqui é eu levantava cedo, pessoal já telefonar para mim, os que ia atravessar, e eu atravessava as flores de lá, para pescar. Ah, isso aí o... isso tinha que ter, ter vai fiscalização, né, senhor? Porque aconteceu há três anos lá em Mariana, agora acontece aqui, se fiscalizar direitinho, não tinha acontecido de novo aqui. Vai acabar com tudo, né, senhor? Agora não. Aqui era as minhocas. Os pescadores vinham, paravam aqui para comprar, só que agora não tem mais pescador. Acabou tudo. Ah, eu não sei como vai ser, não sei quando que vai poder usar o rio também para pescar, porque a gente também pescava quando pegava bastante peixe e vendia, sabe? E agora diz que não pode comer o peixe, não pode pescar, não pode ficar, chegar perto do rio. Um povo que tem dinheiro igual eles devia estar tá tirando, é, fazendo isso a, a aquela, como se diz, a seco, né, que, que fala. Não era fazer daquele jeito mas eles como é mais barato para ganhar mais e mais dinheiro não tá nem aí para a vida de ninguém então a para gente que vive né pode ser dele é veneno, que é peixe que pega e a gente vende né não acabou acabou mas acabou com tudo além de acabar com lá aonde aconteceu para cá para baixo também tudo é, é, é a fonte de renda Fonte de lazer, onde o pessoal vem pescar, vem com suas famílias, passa aqui fim, semana inteira, final de semana e hoje isso acabou. Desde que aconteceu isso, não, não tem mais esse movimento, deixou de existir. E as, a notícia chega em primeira mão a eles, e eles próprios ligando e falando assim: a gente não pode mais ir pescar porque está proibido até o contato com a água e principalmente a pesca. Se não voltar à normalidade do paropé não... vai ficar inviável o, o comércio aqui, vai chegar um ponto que tem que fechar. Eu tenho 92 canteiros que está prontinho, preparadinho e estou parado, mas não tem água. O MST chegou aqui em 1999. 2 de julho de 99 e na verdade até hoje não recebemos nada nada de beneficiamento ainda as terras não foram parceladas ainda então tem um anteprojeto mas não foram divididos feita a parcela que foi a topografia de lotes então estamos nessa luta aí até hoje ainda eu trabalho mais é com folhosa que é alface, almeirão, acelga repolho, couve-flor, blocos ninja a couve no geral Salsa, cebolinha, eu trabalho com alguns legumes também, que é a cenoura, a beterraba. Então é minha produção, eu sou, a minha grande parte de coisa é essa, é a hortaliça. E eu fui afetado nessa questão, então eu não tenho água para poder dar continuidade ao meu trabalho de hortifruti granjeiro Se eu não tiver uma uma segunda alternativa, eu infelizmente eu vou ter que parar. E até agora não temos resposta de... De nada, de projeto de nada. A única coisa que eles fizeram foi até mesmo proibir do gado que, na verdade, nós temos em torno, dentro da fazenda. Deve ter por alto, mais ou menos, não é uma, uma contagem certa, mas eu calculo que de 150 cabeças de animais, o assentamento tem que faz uso dessa água. Esse trem da Vale que está vindo aí, ele escoa a, a produção de Goiás, de, da região para cá toda e desce para o Espírito Santo, o porto de Espírito Santo para exportação. É preciso urgente repensar o modelo de privatização que levou a esse caos que está instalado em nosso país. E nós pensar, de fato, uma outra lógica, um outro projeto né, que garanta a soberania dos nossos povos, dos nossos territórios, do nosso povo brasileiro, e não essa lógica das mortes, a lógica da ganância, a lógica da trapaça, a lógica da falcatrua nesses grandes projetos de mineração e barragem no Brasil. E nós temos centenas de mortes nós precisamos dar respostas. Eu espero que é, isso sirva de, de, de lembrança permanente, porque dessas centenas várias famílias talvez não conseguirão enterrar seus mortos. Isso não dá para esquecer. Isso não dá para tratar como algo normal no, no processo. Eu quero meu filho de volta, do jeito que ele tiver. Ou vivo ou morto, eu quero ele, porque o é meu. Eu trabalhei para criar ele, foi eu que fiz ele, não foi ele que fez eu não, eu queria morrer no lugar dele, eu queria que ele me enterrasse, não eu enterrar ele não, ele não foi feito para isso, ele foi feito para quando eu tiver mais, para a morte vir me buscar. para ele me enterrar, não era eu enterrar ele. Né? Agora procura se, ele, se o presidente da Vale queria que o filho dele estivesse ali dentro, a esposa dele estivesse lá dentro. Se o sobrinho dele estivesse lá dentro, olha se ele colocou lá para morrer. Não, ele matou o filho dos outros.